Bom, você que é candidato a vereador ou a prefeito, às vezes pode estar tendo aí as suas campanhas no Facebook Instagram, quando você quer impulsionar, promover, pode ter as suas campanhas rejeitadas, como é o caso desse candidato aqui em específico. Por que que isso acontece? Porque para você conseguir... Veicular anúncio como candidato, pré-candidato, enfim. Precisa obter aí uma autorização para veicular anúncios sobre temas sociais, eleições ou política. E é isso que eu vou te mostrar agora como você fazer para conseguir obter essa autorização, tá? Então a primeira coisa que você tem que fazer é entrar, entrar ali no, no seu Facebook, né? e tentar fazer algum tipo de anúncio, tá? Então vamos supor que a gente tem aqui a publicação desse candidato específico e ele tem uma publicação aqui, vamos tentar então fazer o impulsionamento dessa dessa publicação. O ideal não é fazer impulsionamento, não é turbinar, tá? É, a, gente tentar, a gente vai nós vamos fazer isso somente para conseguir alcançar e chegar até o caminho é, em que a gente consegue fazer esse pedido de autorização, tá? Então, você clica lá em impulsionar ou turbinar. E aqui embaixo, ó, ele tem essa opção aqui, ó, de categoria especial, tá? Tá aqui, ó, anúncio sobre temas sociais, total eleições é, ou figuras de campanhas políticas, tá? Então, você habilita aqui esse botão. E ao habilitar esse botão, você vai ver ali, óbvio, se você ainda não tiver essa autorização, você vai ver que você não tem, né, identidade e nem rótulo, não confirmado e não vinculado. Você precisa ter um rótulo nas suas publicações. Então, é, aí, a partir daqui, a gente começa a conseguir acessar o local onde a gente vai pedir essa autorização. Então, analisar a autorização... Ele vai entrar nessa página e você vai clicar aqui em confirmar é, identidade. Ao clicar em confirmar identidade, você vai cair é, nessa página aqui. Ó, confirmar sua identidade. Iniciar confirmação de identidade. Clicando em iniciar confirmação de identidade, ele vai perguntar, né? Veiculação de anúncios sobre temas sociais e eleições políticas. Clicou ali ele já vai iniciar todo esse processo de, de identificação. A primeira coisa ele vai te pedir é o país. O que ele vai te pedir? A primeira coisa que você tem que fazer, antes de tudo, é ativar a identificação em dois fatores. É um outro vídeo que eu vou deixar o link aí abaixo para você aprender como fazer a ativação dessa autenticação em dois fatores. Então, se você não fez ainda a ativação, da autenticação em dois fatores da tua conta de anúncio ou da tua conta do Facebook você primeiro precisa fazer isso para depois voltar aqui tá feita essa autenticação de vai aqui nas informações necessárias tá país de localização principal beleza talvez você vai precisar do seu CPF mas vamos ver nesse caso eu vou tentar fazer sem o CPF tá só com a carteira de identidade só com a, a carteira de motorista e o comprovante de endereço. Vamos lá. Ficamos aqui em começar. Aqui ele pergunta se você tem certeza, né? Confirmar identidade. Você deve fazer isso apenas se tiver é, certeza, né? Acho que você quer divulgar sobre eleições e política. No nosso caso, sim. Aqui ele vai dizer que a gente vai precisar do, do confirmar endereço e etc, né? Vamos clicar em avançar. Aqui ele está dizendo que não precisa identificar o endereço. Nesse caso, já, já identificou o endereço do, desse, desse candidato. Vamos lá em avançar. Ele vai perguntar aqui qual tipo de documento que a gente vai carregar. Né? Então, vamos dizer para ele que nós vamos carregar aqui a carteira de habilitação. Avançar. O que, que acontece? É, que é importante você ter escaneado com qualidade tá? é, essa documentação. Para não correr o risco de ter que mandar tudo de novo por causa da qualidade. Então eu vou carregar aqui a frente e o verso da, da carteira de CNH. Né? Então feito lá a adequação. Então coloquei a imagem no tamanho de 900 por 500 pixels. E agora vamos ver se a gente consegue carregar ela. Vamos carregar a frente primeiro. Clica lá na pasta onde está. E arrasta. Beleza. E agora o verso, vamos clicar em avançar, o que ele vai pedir agora, é, estamos pedindo CPF como proteção extra contra pessoas que usam identidades falsas ou, rouba, ou roubadas, então vamos clicar aqui e colocar o CPF do candidato, aí colocamos o CPF e clica em avançar, carregando seus documentos de identidade, isso pode levar alguns instantes Agradecemos o envio de suas informações. Agora a gente aguarda, tem que aguardar até 48 horas para ter é, essas informações confirmadas. Bom, o que, que é importante você ter em mente e estar tá bem atento? Não adianta você querer forçar a amizade e fazer os anúncios é, só apertando impulsionar apertando turbinar a publicação no Instagram, no Facebook sem seguir as regras e as políticas do Facebook e as políticas do Instagram. Por quê? Primeiro, que você vai ter todos os seus anúncios rejeitados, mesmo que passe uma hora ou outra, ele acaba sendo rejeitado. E segundo, se o Facebook entender que você está tentando burlar as políticas do, da plataforma, uh, você corre o risco de ter a sua conta bloqueada em plena eleição. Imagina se é isso, no meio da campanha você está utilizando aí as, as redes sociais para divulgar uh, os seus projetos e no meio da campanha você acaba tendo a sua conta de anúncio bloqueada até mesmo a tua página do Facebook de campanha bloqueada, então é importante que você siga as políticas do Facebook e do Instagram, que você entenda como funciona a ferramenta para que você consiga usufruir o máximo dessa ferramenta que vai ser e, e, e, e, sem dúvida nenhuma uma das ferramentas mais importantes dessas eleições. Então fique atento faça da forma certa. Se você tiver alguma dúvida, não souber como fazer esse processo, ou se você quiser saber mais como utilizar as ferramentas do Facebook e do Instagram para divulgar os seus anúncios é, nessas eleições de 2020, entre em contato com a gente, basta clicar no link e você vai cair direto no meu WhatsApp e a gente agenda aí uma reunião sem compromisso nenhum. Beleza? Valeu, até a próxima. Fique com Deus.